Olá, bem-vindos a Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do Ensino Fundamental 1. Nossa aula hoje é de língua portuguesa. O roteiro da aula: Fábula, é o texto, o emprego da vírgula, emprego de BR, CR, DR, FR, GR, PR, TR, VR, a ortografia de hoje. Bem, nós vamos ver um texto. Sobre o cavalo velho. Era uma vez um cavalo velho que, por sua experiência e sabedoria, sempre dava conselhos aos potros. Quando as éguas ou os cavalos mais novos não sabiam decidir alguma coisa, mandavam os filhos para o velho cavalo ensiná-los. Ele ficava todo satisfeito. E com ar de grande professor, ensinava-lhes coisas incríveis. Ensinava como escolher o melhor capim. Ensinava a renegar as ervas daninhas. Dizem que ensinava até lições de amor. Elias e José, repabulando. Trabalhando o texto. Informe de acordo com o texto. Por que o cavalo velho sempre dava conselhos aos potros? Assinale a resposta correta. Porque gostava de dar palpites? Porque ele era o líder do grupo? Ou porque possuía experiência e sabedoria? Vamos ver. Ah, porque possuía experiência e sabedoria. O que o cavalo ensinava aos potros? Vamos ver. Ensinava como escolher o capim, ensinava a renegar as ervas daninhas e dizem até que ensinava lições de amor. Aí nós vamos ver o emprego da vírgula. Veja como uma vírgula pode mudar o sentido de uma frase. Leia o texto e você verá que uma vírgula pode mudar todo o sentido de uma frase e até o valor do seu dinheiro. Olha que interessante. Vamos lá sobre a vírgula. Vírgula pode ser uma pausa ou não? Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. Você tinha R$ reais e 4, de repente você troca a vírgula de lugar e você fica só com R$ 2,34. Vamos lá. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda a opinião. Não queremos saber. Não queremos saber. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Não, tenha clemência. Uma vírgula muda tudo. O que o texto o emprego da vírgula mostra? Assinale com X a resposta correta. Que a vírgula não é necessária? Que a vírgula pode mudar totalmente o sentido da informação? Vamos lá. Então, a vírgula pode mudar totalmente o sentido da informação. É, para que vocês possam responder a questão 2, vamos a algumas explicações aqui. Oh, a vírgula ela é usada para separar algumas palavras no interior da frase. Aí veja o um exemplo. As palavras em uma enumeração. Por exemplo, peixe, tartarugas, baleias, papagaios, insetos e outros invertebrados são... Hoje, espécie ameaçada de extinção. E essa enumeração ela pode ser também com fruta. Você pode olhar na sua casa e ver. Na minha casa tem laranja, vírgula, melão, vírgula, banana, vírgula e cajus. Então, é outra enumeração. As várias ações do personagem. Quando você vai citar né, as ações de um personagem, aí você vê. O pato pateta pintou o caneco vírgula, surrou a galinha, vírgula, bateu no marreco, vírgula, pulou do poleiro no pé do cavalo. As palavras que indicam chamamento. Quando eu digo assim, João, vem aqui. Então, é, você usa a vírgula. Também usa numa, numa carta local e a data. Então, você coloca lá na carta, São Paulo, 12 de janeiro de 2017. Ou então, Curitiba, 20 de outubro de 2017. Então, para dar essa, é, essa separação entre a cidade e o restante da data, você coloca a vírgula. Agora vamos à atividade número 2. Observe alguns exemplos de uso da vírgula e numérios os conforme a legenda. A. Para separar o número da moradia do nome da rua. B. Para separar palavras enumeradas em uma frase. E C. Para separar o nome da cidade. Aí nós temos aqui, banana, laranja, maçã e uvas. Qual letra nós vamos usar? A, B ou C? Vamos ver. A letra B. Está separando as palavras enumeradas em uma frase. Itabuna, 10 de outubro de 2017. Vai ser a letra A ou a letra C? vamos ver a letra C está separando o nome da cidade de Tabuna do do resto aí da informação que que é a data aí sobrou a letra A para separar o número da moradia do nome da rua Rua das Flores Número 55. Então, não precisa você botar o, a palavra número. A vírgula já está dizendo ali, ó, mostrando que ali é a rua e que o, o seguinte ali é o número da casa. A letra A. Aí nós vamos para a ortografia. Vamos dobrar a língua aí para ler essas palavras, né? Então, nós vamos trabalhar BR, CR, DR, DRC. FR GR PR TR VR Aqui nesse, nesse nessa nessa trava-línguas aparece alguns não vai, não vai aparecer todos. Então vamos lá, treinar aí a língua, né, treinar aí a leitura. O café está fraco, frio, com formiga no fundo, fazendo fofoca. Consegui. Então, o segundo Bagre, branco, branco, bagre. Branco, bagre, bagre, branco. E o terceiro, três tigres tristes para três pratos de trigo. Três pratos de trigo para três tristes tigres. Claro que eu li bem pausadamente, é fácil. Agora você treina a ler mais rápido. Então, aí nesse, nessa, nesses exemplos, o 1, o 2, o 3, aparecem... É, aparece... A ortografia de hoje. Vamos lá. Atividades. Escreva o nome dos animais. Vamos ler. Vamos pensar aí para ver se a gente consegue é, imaginar que animal é esse aí, esse primeiro. Vamos lá. Hum, cabra. Aí nós usamos o BR. E essa aí, só essas três letrinhas aí, será que dá a possibilidade da gente saber que animal é esse? Vamos lá. Grilo E esse último não esse terceiro cobra O outro tá mais fácil né? Tigre e o último lebre. Então aqui nós vimos nomes de animais. Aí nós chegamos à conclusão da nossa aula de hoje. Hoje nós vimos a fábula, o emprego da vírgula, e no emprego da vírgula a gente viu que ela separa palavras numa enumeração, como é o caso aqui de, das frutas, né? Banana, cacau, cajá, caju, cajá e melão são frutas saborosas. Nós vimos também que separa o número da moradia do nome da rua, como nós vimos aqui, Rua Pinal 45. É, para separar o nome da cidade e da data também, exemplo, Salvador, 12 de outubro de 2017. É, aqui está a nossa referência, espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima!